E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um episódio da nossa série de Forza Horizon 3 até que enfim E hoje eu quero começar com essa Mercedes aqui porque ela é de DLC e eu não tinha essa DLC e acabei ganhando ela Infelizmente eu não ganhei a da Porsche velho, eu tentei pegar a da Porsche não deu Mas vamos aproveitar esse carro aqui que eu acho que ele tem a melhor cor, é aqui no Forza Horizon 3, essa cor mais clara esse carro aqui tá com transmissão AWD, tá com pneu original, mas a largura traseira tá no máximo. tamanho do aro também tá no máximo. Ele tá com embreagem de corrida, transmissão eu coloquei de corrida, diferencial de corrida, suspensão de corrida, barra estabilizadora eu coloquei na frente e atrás de corrida. Redução de peso de corrida também. E aqui no motor só deu pra colocar essa entrada aqui esportiva. Cara, a gente liberou aqui Surfers Paradise, vamos lá ver de qual que é. Todo carro tá original, o som é totalmente diferente dos Forzas atuais Será que esse carro aqui é bom igual lá no Horizon 3? No Horizon 3 esse carro é bom, mas é uma edição Forza, né? Esse carro aqui, quando eu comprei esse jogo, eu comprei a versão básica dele, né? Aí eu não tinha esse carro aqui de DLC e agora ele apareceu pra mim Eu vi que a BMW também é, eu posso pegar elas, porque tá, tem um ícone lá dizendo que é grátis Agora a Porsche só tem um ícone de download, então eu não tenho a, a, a Porsche, cara, eu não posso pegar para mim 6km até a gente chegar lá, tá? Até a cor desse carro aqui, essa aqui eu acho que é a cor mais real do que os Forzas atuais Porque o, o Forza atual, Horizon 5, Horizon 4 também, esse carro aqui é um verde fosco, né? E na vida real ele é mais claro, é tipo esse, essa cor aqui, muito melhor do jeito que tá aqui. Eu tô indo aqui pela mão errada, vai dar ruim. O pessoal tava pedindo pra mim, desafiando eu pra jogar sem o HUD, cara. Sem mostrar velocímetro e o minimapa. Deixei nos comentários o que você acha de eu fazer... Esse desafio Eu consigo de boa Trocar as marchas do carro sem olhar, né? Eu já tô acostumado Olhando pelo som do carro para mim é tranquilo Já estamos chegando aqui na cidade, né? Acho que depois do Horizon 2 Parece que eu vi um bug ali, velho Depois do Horizon 2 para mim esse aqui é o melhor local Que tem, velho O Horizon 2 também é muito bonito Aquele, aquele lugar lá que parece Mônaco, né? Parece com Mônaco, aquela cidadezinha lá, acho muito da hora. Agora aqui é top também, né? É da hora que esses prédios aqui e outros elementos aqui estão lá no Event Lab do Forza Horizon 5, né? Forza Horizon 5 que tá tendo muitas críticas. O pessoal da gringa esse último final de semana aí tava reclamando demais depois eu vou fazer um vídeo a respeito porque o pessoal tá tá bravo, viu? A, a comunidade da gringa, né, que tem mais contato com os desenvolvedores. Beleza, vamos chegar lá no local, tá próximo aqui já. Nossa, tá lotado aqui, hein? É bem aqui, ó. Horizon Surfers Paradise. As pessoas podem ir direto da praia para o palco e para a barreira de largada. É uma obra de arte. Mesmo isso sendo uma autocongratulação. Cara, essa Ferrari aqui também é da mesma categoria daquela Mercedes, só que ela tem um Probleminha, né? Interessante. Ela não fica completa na classe S2. Ela fica faltando peças para completar, né? Você pode colocar todas as peças de motor que tem disponível para esse carro e ele não fica completo na classe S2. Mas vamos dar um rolê com ele, que é bonito demais esse carro. Parece que ainda não exploramos tudo neste lugar, chefe. Mandei nossas patrulhas procurar proezas e corridas na área do novo local do festival. Não é só um paraíso para surfistas. Aproveite bastante. Beleza, vamos começar com esse evento aqui. Esses redondos aqui eu sei que são corridas, né? Aqui é corrida, ó. Ali já dá pra gente ver que é uma corrida e a gente tá numa área de asfalto, né? Então, pra mim, esse aqui é o melhor mapa que tem. Olha a farmácia ali, da hora, né? Pera aí, vamos chegar lá. Vamos lá, primeira corridinha do episódio Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários aí Quem não é inscrito, já se inscreva pra aproveitar com a gente aqui essa série Eita, bichinho ali pediu aderência, hein E olha que ele tá com pneu de corrida, mas é rápido o carro, pelo menos Eu não entendi porque não, o carro não fica no nível completo da classe dele, Será que a galera... Acho que o pessoal nem utilizava esse carro no online, né E tem esse bump aqui, velho Eu vou olhar a configuração de dificuldade depois em esse carro que passou a galera fácil. Na hora que eu iniciei o jogo, ele tava otimizando porque minha placa de vídeo atualizou o drive. Aí é igual ao Horizon 5: toda vez que atualiza, ele mexe nas configurações do jogo, gráfico. Tava com 30 fps. Ainda bem que olhei esse detalhe e já arrumei tudo aqui. É, parece que essa corrida aqui vai ser easy, né? A DLC que eu queria mesmo, cara, era da Porsche para não testar o 911, mas, infelizmente, essa DLC aí os desenvolvedores não deram para mim, não. Nossa, essa curva aqui, toda vez eu esqueço dela. E eu também, eu achei muito interessante a gente não ter a marca Volkswagen aqui, né? É igual o Forza Horizon 5, a gente não tem a, a, a, Lotus, a, gente não tem a Lotus e a Alfa Romeo, que são duas marcas que eu sinto falta ali. Tem a Lancia também, a Lancia tem um tempo, né, que a gente não tem carros da Lancia no Forza Horizon, né. Isso aí nem é... A, o pessoal fica bravo com os desenvolvedores, mas é questão de é, direitos autorais, né, licenciamento dos carros, a, as... As montadoras são chatas demais, às vezes a montadora deve cobrar um absurdo, né? Uma coisa que eu acho interessante, eu queria uma resposta para isso, é porque tem outros jogos como o The Club, que eles conseguem, cara, uma variedade de carro muito boa, tá? Aquele The Clue lá, eles têm muito carro legal. Nossa, ele tem pouca aderência, a pista é muito grande para a velocidade dele, mas é um carro bonitão, hein? A diferença de gráfico que eu percebo aqui, cara, é, comparado com os outros Forza, é a questão do reflexo, né? Aquele reflexo que passa no carro. Ok, grandão, tem mais uma corrida aqui, essa aqui que a gente descobriu, vamos até ela lá, aí a gente pega e testa outro carro A gente tá aqui, mas é conhecendo né, as pistas, aí depois ele libera os campeonatos pra gente fazer Eu acho que depois que eu terminar essas corridas aqui, aí vai aparecer a opção de criar campeonatos Tô curtindo fazer essa série porque a gente vai descobrindo, né, como é que funciona cada Horizon. Eu tô com saudade do Horizon 1, cara. Eu vou jogar quando eu pegar um Série X é Mas é claro que você... Beleza, meu brother, vamos lá, vamos lá, peraí, deixa eu pegar desse lado aqui Agora que eu tô vendo é que a pista são duas voltas, deve ser um circuito grande, hein e, Mas eu gosto de andar no assalto, velho, aqui que é minha praia, ó E esse mapa aqui é muito, muito top, velho, pra mim é um dos melhores Esse aqui, Horizon 2, principalmente essa área aqui onde tem bastante prédio Bem fechada, eu gosto muito disso, cara Acho que o for os forces atuais Tá precisando disso, hein Deixar mais urbanizado Vamos dizer assim O Horizon 4 e o 5 Tem uma pegada muito interior, né E o 5 Você encontra poucas cidadezinhas Tem aquela Guanajuato lá E aquela moleque. Bem pequeno, não tem muita coisa Aquela Guanajuato no modo online É muito chata, né, velho não tem aderência nenhuma, nenhuma. Já o Horizon 2 a gente tem uma diversidade boa, né? O mapa não é tão poluído de eventos igual aqui no 3. Vamos ver com essa nova gestão do Forza aí, né? Tá tendo uma nova gestão, porque saiu o diretor criativo. Saiu. Outros membros lá, né? Eu acho que o diretor criativo é o cara que decide a ideia, né? Vamos ver se a próxima ideia de temática do Forza vai ser interessante, né? A física a gente sabe que vai ser a mesma, né? Porque quem... É, pelo menos vai mudar algumas coisas, né? Quem fornece a física do Forza é a Turnitin, que desenvolve o Forza Motorsport... Então a física é a mesma, independente dos membros da Playground Games. Agora a temática é quem quem decide é os caras lá, né? A pista rápida, em duas voltas foi bem rapidinho. Beleza, deixa eu ver aqui Vamos lá, tem uma corrida aqui Acho que é a última e depois eu acho que vai liberar os campeonatos, né? Acho que vai liberar os campeonatos aí pra gente fazer Vamos lá ver de qual que é Dessa corrida aqui Será que é corrida de circuito de novo? Foi três corridas de circuito e as corridas de rua Vai liberar quando mesmo? Ah, esse aqui é sprint, ó esse brabo aqui, depois eu quero pegar BMW M4. Eu acho que aqui não tem body kit da Liberty, né? Para BMW, mas tem para Ferrari 458, né, mano? Acho que eu vou pegar uma 458 depois. Aí lançar aquele body kit. Eu acho que nem o Horizon 4 tem body kit da Liberty para 458, velho. Eu acho que não, hein. peguei esse asiático aqui pra gente testar nessa sprint, carro muito bom muito bom esse carro aqui tem um Skyline também que eu quero testar ele aqui também tô com saudade de andar com os JDM eu quero testar também aquela BMW M1 quase que eu perco o cheque ali hein? já gravei uns vídeos com o, o Galimano Aí toda vez que eu ando aqui nesse lugar aqui Eu lembro dos vídeos que eu gravava com ele à tarde Como o ele fazia mais aqueles vídeos de gracinha, tal, de polícia Aí não era muito a minha cara, né? Então eu não, não levava para o canal Mas eu participei de muitos vídeos com ele Com o Mutante também Quem conhece o Mutante deixa nos comentários O Mutante era doido também, né? Hoje eu nem acompanho eles, o Galibano me segue aqui no, no canal, segue a gente aqui. Só que eu não parei de acompanhar ele, ele tava fazendo uns vídeos lá muito louco lá, velho. Gravando com a mulher lá, sentada no colo dele, velho. Forza Rorais, acho que era mais pra chamar a atenção da, da garotada, né? Aí eu peguei e larguei de mão, não quis acompanhar mais, acho que perdeu a essência. Do que era, mas é um, um cara gente boa Aquele Galimano, nossa, que ele é meio doido Das ideias Beleza Vamos aproveitar que a gente parou Aqui Deixa eu pegar outro carrinho de DLC Aqui pra gente testar Cara, esse aqui é outro carro de DLC que eu vou pegar de graça. O bom é que eu não preciso gastar dinheiro. A gente testa esses carrinhos aqui de DLC. Ela tá com motor original AWD. Eu coloquei o kit de carroceria dela, que é o aerofólio o para-choque dela da BMW, a saia lateral. Eu coloquei composto de pneu de corrida, largura de pneu no máximo. O estilo de ar eu vou deixar original. Transmissão de corrida, diferencial também de corrida. Freios eu coloquei de corrida. Suspensão deixou o carro bem rebaixado. Barra estabilizadora de corrida na frente e atrás. Redução de peso de corrida. Aqui no motor eu coloquei a admissão de corrida. Sistema de combustível também de corrida. ignição, Escapamento. Bloco do motor também troquei. O turbão no máximo. Beleza. A gente tem que fazer umas corridas fora desse local onde a gente está, viu? E olha só. A gente tem aqui esse evento aqui. Eu sei que é uma corrida no asfalto. Vamos lá fazer esse bonito aí né? Eita, a bicha é praba, viu? Ela tem um entre-eixo curto, né? Então ela é um pouquinho arisca, mas dá pra segurar de boa Parece que essa BM aqui, ela tem aquele barulhinho de turbante leg, Ela dá uma estraladinha na hora que você troca a marcha Pera aí que eu tô perdido aqui, velho ah, é por aqui mesmo Tem que ficar desse lado aqui, né? O trânsito aqui é doido demais nesse Roraes aqui Não, e dá pra ver que os bots não estão nem aí, né? O pessoal não para, não. É... Cadê a educação aqui nesse trânsito? Será que dá pra cortar caminho aqui? Ah, não vou arriscar não, velho. Toda vez que eu tento cortar caminho, eu me dou mal. E tem que dar uma tunada nela, hein? Aqui, essa curva aqui fez igual um caminhão pra fazer a curva. Cara, eu tô doido para testar é o anti-lag lá no, no Horizon 5 e só chega dia 29, né? Eu tô contando os dias pra gente testar esse novo recurso aí. Esse carro aqui parece que ele tem um barulho de anti-lag, mano. Presta atenção aí no som dele. Ele tem uma estraladinha sutil, né? Ele dá uma estraladinha com o motor. Acho que deve ter isso aí. Mano, essa, essa mão inglesa aqui, eu vou falar pra você. É, é difícil se acostumar, cara. Toda hora eu tô quase batendo no, no pessoal aqui, mas... Eu tenho uma raiva quando o carro bate e cai o retrovisor, velho. Me dá agonia, velho. Olha, essa ponte aqui, eu acho que Golias passa nela, né? Tem uma que placa gente. de XP lá em cima. Essa BM aqui ela tem uma estralada, hein, mano. Olha aquele Porsche ali, ele é engraçado, velho. Esse Porsche aí na frente, ó. Esse aí quase substitui 911, hein? Eu acho que a Porsche ia quebrar se eles tivessem ido nessa ideia aí. Olha a Z4 aqui, ó. Essa Z4 aí não tem no Forza Horizon. Eu não sei se ela tem no Horizon 4. Mas no que ela não tem, essas E4 atrás. Eu acho ela legal pra caramba. Eu gostei desse traçado aqui, hein? Gostei. Ó o Caimanzinho aqui. Esse carro aqui tem uma aderência boa. Agora não sei se ele tem a velocidade pra essa classe, né? Porque... Ele, ele, acho que a maioria dos carros aqui conseguem atingir uma boa aderência. A maioria tem um, um nível de aderência aqui muito bom. Só que para chegar nesse nível de aderência, às vezes você é, não coloca outras peças de motor, né? Acho que aqui os carros antigos, aqueles muscle, aqueles carros devem andar demais. Né? carro aqui ele tem um barulhinho de anti-lag. Dá para escutar na troca de marcha, muito legal isso aí. No roraiz eu quero colocar no Golfão. Lá no Horizon 5. Que o Golfão ele ele dá umas reduzida massa e só faltou um anti-lag para dar aquela estralada. Que tinha um, eu vi que tinha uma rampa ali. Eu já freiei tudo o carro para não sair voando e bater na parede. Que eu gosto de fazer a corridinha limpa para ficar da hora, mano. Muito bonita essa BM aqui, viu? Deve ser cara pra caramba. Saiu a nova, né, dessa BM aqui. Eu não gostei muito, não achei ela meio quadrada, mas mesmo assim é um carrinho bonito, né? Deixa aí nos comentários se você gostou da nova geração dessa BM. Durilo. hora de outra expansão do local. Não é moleza ser popular. Bin Tiger tá pronto pra você, chefe. Vá já levá-lo pra dar umas voltas antes que eu mesmo faça isso. Quando estiver dirigindo por aí, vira um velho celeiro caindo aos pedaços. Colega, é melhor parar e dar uma olhada. O passarinho me contou que tem um carro clássico escondido lá. Ah, é carro abandonado que ele tá falando aí, de carro abandonado. Duas pessoas querendo falar ao mesmo tempo, não dá, né? Vamos lá buscar... E eu falei do, do retrovisor caindo e aqui caiu o retrovisor do carro, velho. Essa mão inglesa aqui, eu não vou aprender nunca. Vou, vou zerar o Horizon 3 aqui. A gente vai terminar a série e eu não vou pegar a manha. E o Horizon 4 também... É também, né? Essa mão inglesa aqui, o 4, se eu não me engano. O 5 que já, já é normal. Vamos lá expandir o festival Acho que já deu uma hora só de gravação Eu não quero deixar o conteúdo muito grande, né? Então se pá, a gente já, já finaliza aqui, ó Carro novo abandonado aí Depois a gente vai pegar esse carro abandonado aí O trânsito aqui, olha isso, velho. O trânsito aqui é coisa de louco. Louco. Vamos lá, vamos expandir esse festival aqui. O que você acha de surfers? Bem legal, né? Dá pra ir das ondas da praia até o asfalto, do banco do motorista até a água de novo. Cara, então é isso. A gente liberou aqui a expansão de Surfers Paradise. Depois a gente continua no próximo episódio, né? Porque já deu uma hora de gravação, então deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva, que a gente vai continuar essa série aqui. Eu vou ver se eu trago essa semana ainda, porque semana passada eu não trouxe um episódio, né? Quando quiser se aventurar de novo, tem esses lugares aqui pra dar uma olhada.